Olha, gente. Que beleza, que beleza. Olha que bonito esses animais aqui, ó. Agora eu vou encostar lá. Eles são muito curiosos, sabia? Olha que beleza, ó. Ó, Nelores, né? Eles ameaçam correr, mas se a gente chegar perto e parar numa certa distância, eles vêm perto da gente. Olha que bonito Tem um touro ali muito bonitão também Deixa eu subir o barranco aqui com cuidado para mim não me machucar Olha lá, olha que bonito Vem, oh, vem, cá, Vem, Vem, vem Olha que bonito Eu tô vendo só um touro ali, cadê ele? Acabei de ver um touro ali agora, ele tá ali, ó Olha o ah, lá. Ah, embaixo, pela lá embaixo tem outro. É que todo bonito aqui, ó. Ai, gente, quantos bezerrinhos também tem? Opa, se perdeu o foco, rapaz. Fico conversando, esquece. Olha é o um bezerrinho que chique. Olha que bonitinho, ó. Olha que lindo. Aí embaixo tem um outro touro, mas tem uma árvorezinha atrapalhando gravar aqui. São curiosos, mas... Se fizer o movimento, eles correm, Dadinho. Meu cunhado acabou escorregando na, na, na grama ali, eles correm. Oi. Deixa eu, deixa eu filmar a princesa ali, ó. A princesinha ali, ó. Tava dormindo, ela tava dormindo. Será que eu não vou cair aqui, não? Cuidado, hein? Aí eu, eu não vou fazer um corte, não. Eu vou deixar no canal, hein? É grama, minha filha. Essa cerca não dá choque, não? Não. Ai, A, parte ai, de ai, ai. A parte de dentro dá. Uhum. A parte de dentro dá. A parte de dentro dá. Olha o choque aqui, ó. Choque? Não, eu vou mostrar aqui pro pessoal, ó. Essa cerca que eu tô encostado. Tem um fio ali que... Olha lá, esse fio aqui é choque. Acerca é essa daqui, ó. Tá vendo? E pro lá de dentro, uns 10 centímetros pro lá de dentro. Tem. Mas é bonito, né? Gente, como eu gosto disso. Ah, tem outro touro ali no meio. Olha ele lá. Olha o bichão lá. Ei, rapaz. Bonitinho. Eu vi lá. os Eu vi lá. Ah, outro touro lá em cima. Cadê ele? Tem um touro lá em cima. Tem Bezerrinho. Até agora eu contei quatro touros. Um. Olha um lá em cima, bem. Olha um lá. Lá em cima. Quatro. Ah. Olha lá o pequenininho, Madalena, galera. Olha lá. Olha lá o pequenininho lá. Olha lá, tá? ah, Tem uma garça, certo? Tem uma garça. Olha lá, cinco por a outro lá. Só suzinho. A maioria é boa, hein, filho? Ó, um, dois. Eu acho que é tudo macho, não é? Olha só a tranquilidade desse bezerrinho. Trocando a maior ideia com a garça lá. Olha lá, olha lá. Ô é oh, rapaz, rápido. você entrou em cena aí? Ninguém chamou você aqui não. Mas tá bom. Eu vou gravar pra você então. Vai chifruda! Vai chifruda, vai chifruda, vai chifruda! Tira no leite da vaca. É. A nossa, a nossa. A minha cunhada. Nossa não, a minha cunhada. Ela fala assim: Vai chifruda, vai chifruda, vai chifruda! Pra tirar o leite que bonitão né e as garças estão opa Cici, você fica conversando e esquece as garças estão ali elas se alimentam dos carrapatos e também conforme o gado vai andando vai saindo do, do chão, do, do meio da grama grilos e alguns pequenos insetos, e elas também se alimentam vem, vem, vem, vem, vem, vem. Aqui ó, vem, vem, vem. Senhora, a defesa do boi é a tristeza do homem. Vem, vem. A defesa do boi? É a tristeza do homem. É mesmo. Que bonitinho, gente. De onde você vai, petitico? Cadê sua mãe desgarrado? Hã? Ela não tá desgarrado, não, rapaz. Eu tô aqui andando de boa. Até me sujei ali na lama olha lá.